Oito assentos no total para vocês da primeira classe da América Airlines. Olha o Edinho. O rapaz tá brincando com o Edinho aqui, nós somos só nós. Tá tudo lotado. Então tem os dois ali, as duas meninas, né? Ó, o espaço das meninas aqui, o Jean. Olha lá, tá tudo feliz. Ai, que Edinho, o que é isso aqui? é isso aqui? É uma fumba. Isso aqui é uma de alguma o para o Jean, colocaram um par de meias... O que é isso? Uma O que, que é isso? Ai, Já não queira ver o que tem é em cima, não. Um horror. Deus, me ajuda, senhor. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje quero falar com vocês sobre viajar de first class a Airlines. Olha vale a pena? Um pouquinho de cada para vocês. E é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, nós estamos voando aqui de Miami para São Paulo e nós iremos usar aqui o espaço First Class. No entanto, eu gravei na sala VIP da American Airlines. Dá uma olhadinha para vocês verem um pouco da sala American Airlines. Ah, aqui o espaço dela, o espaço, ó. Dini. so Aqui é o espaço, pessoal que a porta. Aqui. Um. <risos> aqui. aqui pessoal, você viu que ela levou nós dentro do espaço, de um espaço é o melhor espaço, vocês viram o tamanho da sala? Que coisa doida, né? É, realmente é uma coisa assim, fora do comum é, coisa de rico mesmo e você observa que aqui no espaço da First Class dentro do espaço First Class então, ó, você vê, a gente tá vendo o espaço da First Class para First Class olha então, lá, só tem uma, duas três, quatro pessoas eu já cinco edinhos, seis no espaço, só so, aqui é, é o espaço first class, tá oh. ó. Só para vocês verem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então tem dois solteiros. Tá vendo? Ó? Dois solteiros e dois conjugados e dois. Então são dois, quatro, seis, oito espaços para poder ficar na first class. O que, que nós temos aqui? Temos esse controle, tá? Ó, o painel de comando. Deram para nós de presente uma pantufa de pôr no pé, uma bolsinha de executivo, que foi da, da primeira classe não é essa, é, o fone, tá? Aí eles colocaram. O cardápio, ó O cardápio que eu mostro pra vocês Um cobertor O travesseiro Ó O espaço, pra vocês verem, é bem realmente grande Ó Maravilhoso, ó Então olha aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó o Edinho ali, Edinho, fala tchau pessoal Tá vendo? Aqui ó, esse é o nosso espaço E a inclinação da cadeira, depois eu vou mostrar pra vocês Quando eu sentar, tá? Mas seria mais ou menos isso, ó também deram um cobertorzinho E deram pra nós um pijama Cadê que é o pijama, Jean? Isso aqui é da Casper, é o quê? É o pijama Não, o pijama cadê? É esse aí não, O pijama é esse, né? Não, o pijama é esse Da Casper? É Aqui, ó Acho que não, porque o Jean O, o que ele demonstrou você já Esse é o pijama? Claro, esse tamanho? Esse aí é o edredom É o edredom Não, o edredom colchão coloca aqui É o colchãozinho é, Que o, o, o, o não, não deram pijama o Ou esse que é o pijama? Small, likely items Okay. Depois? <risos> o pijama vem depois. Então assim, eles vão dar um pijama, é, uma bolsinha que eu mostrei pra vocês, esse, essa, essa, esse sapatinho, tá? A bolsinha que eu vou abrir para vocês já já, espera um pouquinho. Faz tempo que eles vão acabar com esse segmento que era classe da Mercure Life. Então, aqui ó, o nós vamos ter agora? A primeira é essa aqui, esse botão aqui ó, eu vou apertar e vou virar aqui, ó, olha lá. Tá? Então eu posso, fazer isso. Eu estou aqui como se fosse um escritório para trabalhar. Eu tenho aqui as mesinhas que eu posso puxar. Não, ela é de. Realmente, ó, para trabalhar, para dormir e tudo mais. Eles deram essa coisa de sapatinho e Hoje é dia 24 de dezembro. Vamos pra Natal aqui. Vou pedir pra Edinho mostrar pra vocês. Vou virar aqui novamente, ó. O espaço que eu tenho. Edinho vai dar uma volta né? Apertando aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. Vou apertar e vou voltar Seria o um large, mas uh, aqui o large é a moto que o do Ok. Obrigado. Aí, aqui na moça. Igual executiva, não mudou nada. Nós vamos ter o que mais? É, esse pijama. Eles deram aqui um pijama. É um L. Tá? Mim, um cobertor. Um travesseiro. Uma mantinha. Um edredom. Parece que vão dar um presente de Natal pra gente aqui. passar sai na peluda. Vai a sexta, né? O total é dois solteiros, mais dois são quatro e dois conjugados. Então são oito, oito assentos no total para vocês na primeira classe da América Airlines. Olha o Edinho. O rapaz tá brincando com o Edinho aqui. Nós somos só nós. Tá tudo lotado. Então tem os dois ali. As duas meninas, né? Ó. O espaço das meninas aqui. O Jean. ela lá. Tá tudo feliz. Aí, pessoal. ele, o, A passagem do Priority Pass. É essa aqui, ó. Do Priority Pass. Priority First. É essa daqui, tá vendo? Então é assim que eles emitem. E a sua passagem ela vem como prioritário, tá? Como eu mostrei para vocês. Só tem seis lugares aqui. E eles vão acabar... Com esse assento, esse espaço, priority, aqui nas, nas aeronaves da American Airlines, vai virar tudo business futuramente, tá bom? Vocês também, que a cadeira da primeira classe tem massagem, você pode colocar aqui, ó, massagem on-off. Tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, aqui em verde, ó, tá vendo? já está massageando o meu, as minhas costas. Já está massageando minhas costas. Olha lá, o Jean sendo massageado, todo parceiro. Olha que escândalo! Ah, gente, que delícia! Passagem, né? Muito bom, né? Esta sala que você viu, esse espaço First Class, é através da passagem primeira classe. Você tem direito aí, eles dão um voucher e um convite para entrar nesse espaço dentro da sala da America Airlines. Ou seja, o cliente da primeira classe, ele tem acesso a esse espaço exclusivo, First Class. Mais ou menos o espaço Centurion, que dentro do espaço Centurion, o cliente do cartão preto da American Express, o Centurion, tem esse espaço. A America Airlines também faz isso com seus clientes através do First Class e também da primeira classe, tá? First Class, primeira classe. Bem, o que acontece? É, nós fomos é, conhecer a sala é, executiva e a sala primeira classe, eu, particularmente prefiro a sala executiva do que a primeira classe. Eu não sou muito chegado a esse tipo de pratos com cardápio limitado, né? que você come aqueles docinhos que vocês viram que eu fiz. Eu prefiro mais o prato executivo. No entanto, fomos voar de primeira classe para São Paulo e fomos comunicado que este espaço que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando, vai acabar. Não teremos mais first class é primeira classe na American Airlines e também talvez na Delta e as outras americanas irão retirar este espaço. Bem 35 mil, 40, 40 mil reais é o preço destes que vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o espaço que Edinho está. esse é o custo de se manter esse espaço aqui. Bagagem. Tá, você vira e vira uma, um escritório para você voar. Tem colchão, tem cobertor, tem lençol, tem pijama, tem é, bag. Tem tudo que vocês imaginaram. tem um sapatinho para você usar aqui no dentro do voo. Bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Alimentos exclusivos. É como se fosse um mordomo à sua disposição. Tá? tá é super gente boa. Tá falando em português com a gente. Maravilhoso. Um atendimento exclusivo. Porém, gente. 40 mil reais para viajar. Eu não pagaria jamais. Eu só estou aqui porque eu usei a estratégia de milhas. Que o nosso canal ensina diariamente para vocês. Mas... É gastar 150 mil, 200 mil milhas para a First Class, eu pagaria, mas não seria sempre, né? uma vez ou outra sim, sempre não, no entanto, esse espaço realmente, ele é maravilhoso, principalmente para quem tem é, é, problemas é, em querer viajar, um espaço apertado, que não tenha muito é, conforto, esse espaço é o melhor de todos. E eu nunca havia voado desta forma. Realmente é uma exclusividade que nós estamos tendo. Eu, é, o Edinho, está super feliz. Está né? gostando, Edinho? Demais, é, muito Realmente é uma coisa assim, surreal isso tá acontecendo. No entanto, segundo informações da American Airlines, esse espaço irá acabar. Bye, bye. Para quem está voando agora, aproveita. Quem não voou ainda, corra. Compra sua passagem First Class para vocês conhecerem, porque na American Airlines e suas parceiras como Delta e outras americanas irão retirar esse espaço aqui. É, 40 mil reais é muito caro. Porém o custo para se manter isso é isso mesmo, porque só tem oito lugares e se eles é, colocarem mais barato, eles vão dar um atendimento é, absurdo de, de bom. Né, para um custo que tá pagando que não vale a pena porque você sabe o preço do combustível, é, você sabe o preço de parar um aeroporto, o custo de funcionários parados para atender a gente o tempo todo, né? Você vê é, drink, você vê no água o tempo todo, café, TVs, é, equipamentos tudo de primeira, tudo limpo, alimentos de primeira, entradas. Então assim é o custo é muito alto, né? Só para concluir para vocês eu gastei é, 260 mil milhas, ida e volta, executiva e first class, primeira classe, para mim. E aí eu paguei pro Edinho também, ele veio de, de executiva e first class, e o Jean ganhou de aniversário também uma executiva e uma first class. O Jean comprou a executiva e a first, eu dei de presente de aniversário para ele, é, devido ao que ele faz pro canal, essa parceria que ele me dá. Quando eu preciso de ajuda dele, ele me ajuda, então, é, nada mais que merecido esse menino como também o Danilo eu dei de presente para ele duas passagens para ele para esposa por o evento no canal tudo pago também e também mereceu né então é isso Jean é, o que você acha do fim que vai acontecer com a First Class olha é um sentimento de pesar porque é um espaço muito bom, diferenciado. Acho que muitos, todos vocês de então estão assistindo. Tem, precisam uma vez na vida, ter a oportunidade de voar, sim. É uma coisa, assim, única. O simples fato de você poder fazer isso aqui, ó. Olha isso. Não tem preço. Então, assim, eu espero que o fim demore para chegar. E caso chegue, eu espero que grande parte de vocês estão assistindo. Já tenho a oportunidade de experimentar. Muito bom. Legal, e aí a experiência de, dessa lavinha. De, de... Nossa, tudo diferenciado. A gente, com o check-in preferencial, a gente já sai direto do check-in para a parte do, do, da, da conferência do passaporte. Uma fila exclusiva. A gente furou um áudio especial, assim, sensacional. Legal, né? O Edinho, enquanto eu tava falando com o Jean aqui, me fechou eu e ele, ó. Olha lá. Olha lá que legal. O Edinho subiu essa parede aqui, ó. Separando eu e ele dele, olha lá. Se é um outro com outra pessoa Talvez poderia fazer isso para tampar realmente para não ter esse contato, mas como é eu o Edinho, né? Olha lá que legal Show de bola Ela tá fazendo massagem aqui, né? Uma delícia, né? Olha, bom Ah, não tá bem, né? Tá aqui, ó Aqui é outra mesinha também Nossa, que Olha que legal Aqui é um escritório, na verdade é? Aí a mesa aí Olha lá Aqui, pessoal, ó é. Isso aí, ó é um... A mesa é essa e aqui é o escritório, ó. Aqui, essa mesa de madeira aqui, ó, vira um escritório e ali vira a mesa, realmente, ó. Pode voar com essa coisa puxada, né? Pode? Pode virar a cadeira para está não Eu acho que pode. Então, isso, gente. É, eu também tenho esse espaço que vira, ó, só pra vocês. Ó. Eu posso virar assim. Então eu estou assim, agora virado de costas, para o Jean, ó, Se tá você estiver sentado próximo tá a saída, daqui, Tem a ficha de segurança. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, eu posso colocar aqui, ó, a massagem, ó, tá vendo? Show, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, é, da sala VIP da American Airlines, do voo com a American Airlines First Class. Primeira classe, com pontos, milhas, estratégia do nosso canal, pretende de crédito, outra ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.